é só oh, acho que eu vou comprar uma placa de captura cara. o negócio é que a placa de captura ela tá cara uma boa mesmo. e as daqui é por USB eu não sei como é que funciona não se alguém quiser aí me diga Levando geral aqui Errei tudo Errei Isso tudo